Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está vindo na casa pela primeira vez? Ok, então todos bem-vindos. Nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham pela rede social do Facebook, mais uma noite, nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Nessa noite nós vamos falar do capítulo 18 e o tema será As Tentações do Mundo. Quando nós nos propomos a fazer uh, os temas do Evangelho, existe uma tabela para que nós sigamos. Mas normalmente quando nós uh, escolhemos o tema uh, e ao estudar nós percebemos sempre que todos os capítulos se ligam, os assuntos depois eles começam a se alinhavar. Mas antes de nós começarmos, vou convidar a todos que me acompanham. Nós vamos fazer uma, uma prece para tornar o ambiente melhor, fazer com que nós nos sintonizemos com o nosso anjo de guarda. E agradeçamos a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, já que ele diz que quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará presente. Temos a certeza de que Ele, como nosso irmão maior, sempre nos acolhe, sempre nos intui. E cada vez que nós nos dispomos a traçar alguma coisa sobre os ensinamentos que Ele nos deixou através do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos à conclusão que tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia é só nós abrirmos uma página, do Evangelho e ali na maioria das vezes nós vamos encontrar uma lição que nos acalente uma reflexão uma mensagem e nós temos a certeza que Jesus, juntamente com Maria de Nazaré, a sua mãe ela também que nos acolhe em seu colo, de forma que só uma mãe sabe fazê-lo ela com seu manto azul Permite que nós nos sintamos melhor. Permite que nós estejamos sempre abertos para receber tudo aquilo que o seu coração emana para nós. Agradecendo então a Maria, nós vamos nos elevar até uma esfera mais alta. E ali, juntamente com Jesus, a quem mais uma vez agradecemos,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 a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Sempre contente de estarmos aqui falando sobre Jesus, falando sobre os ensinamentos. Alegre de ver todos vocês que nos acompanham. Ver depois, através das redes sociais, todos aqueles que compartilham. É sempre uma alegria estar aqui falando de Jesus. O tema da noite de hoje, eu já falei, mas está no capítulo 18 o é, Muitos são chamados poucos os escolhidos. E o tema que nós vamos falar então é as tentações do mundo, mas também vamos fazer uma referência para dividir em duas, dois, dois, duas partes o Evangelho. Um é as tentações do mundo e outro a porta estreita. Como eu, já tinha, como eu já tinha dito, muito daquilo que nós aprendemos no Evangelho, quando nós estamos estudando, nós percebemos o alinhavar de todos os assuntos. Nós vamos perceber por aqui também que algumas referências que nós vamos citar estão no Evangelho, que diz respeito ao tema da noite. Mas, para ilustrar então, nós vamos falar sobre a porta estreita, que está no item 3 e no item 5, Desse capítulo. O item 3 fala assim... Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. E no item 4 vai falar da porta larga. A porta larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões Mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Esse também é mais um capítulo. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Mas então, toda porta, eu sou engenheiro civil, toda porta, ela transpõe dois ambientes em qualquer lugar que nós estejamos. Pode ir na muralha de um castelo. Existe um portão grande, mas ele transpõe o lado de fora para o lado de dentro. Então, porta, sendo a passagem, é um, um, um ponto em que todos nós fazemos isso quase que diariamente muitas vezes. Transpomos portas. Mas aqui a referência que, que vai ser feita no Evangelho é o fato de nós termos que transpor a porta estreita. A porta estreita ela nos remete a um acerto espiritual que nós temos que fazer. Porque materialmente nós passamos pelas portas da vida... E elas sempre se apresentam para nós. Ela é uh, de um modo que nós passamos ela facilmente, mas fisicamente. Vamos ver espiritualmente como que nós comportamos passando por essas portas. A porta larga, então, ela expressa um nosso desequilíbrio. As paixões da vida, tudo aquilo que nós fazemos, é pela porta larga que nós passamos. Vejamos hoje... Uh, em muitos lugares que nós vamos, nós vemos as famílias num restaurante, por exemplo, quatro, cinco, seis pessoas, todo mundo no celular, no WhatsApp, no Facebook. Né? Onde era para ser um momento de conversação, ali está uma tentação de saber tudo o que está acontecendo no mundo e muitas vezes não sabe o que está acontecendo à nossa volta. Então, essa não deixa de ser uma tentação. Uma tentação do mundo, como está aqui no capítulo de hoje, a porta estreita também é uma forma de nós uh, nos reformarmos, é fazer com que nós estejamos sempre esbeltos espiritualmente para poder passar pela porta estreita. Uh, e um pai amoroso como Deus, ele não permitiria que os seus filhos tivessem a dificuldade de passar pela porta estreita e ganhar a felicidade e ser todos felizes. A porta estreita, então, faz com que nós, eh, ao passarmos, nós tenhamos a vontade de nos sacrificar, nos esforçar. Sacrifício passa a ser um negócio um pouco pesado. Mas nos esforçar para que nós deixamos de lado ou para trás, como se fosse uma bagagem na hora que nós vamos passar pela porta estreita. Uma bagagem. Quando nós vamos viajar, se nós levarmos uma quantidade muito grande de malas, seja de ônibus, de avião, de carro vai ser uma dificuldade muito grande. Então, essa porta estreita, a que sugere o Evangelho de hoje, nada mais é do que algo que a gente vai carregando na nossa mochila espiritual e quando chega a hora de ter que passar da porta, não passa. Nós vamos ver uma pequena historinha aqui também, dos freis. Então, a porta da salvação não é estreita para a humanidade, só para a humanidade. Ela é feita para quem já começou a, a trilhar o seu a, a a sua evolução a sua forma de se reformar e se melhorar nessa vida é, do Livro dos Espíritos questão 909 nós temos Poderia ser o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, com poucos dentre vós fazem esforços? Então Kardec, ao perguntar para os Espíritos, ele já obtém a resposta. E nós temos condição de passar. Deus trata nós como filhos? E permite que nós sejamos felizes. Mas para tudo o que nós fazemos aqui nessa nossa encarnação, nós temos um preço a pagar. E nem sempre esse preço é alto. Tudo vai daquilo que nós fazemos para os nossos irmãos, para nós mesmos. É, então a porta da salvação não é para a humanidade toda. É para alguns que já começaram a sua própria evolução. A porta estreita ela é, como eu já fiz a citação de como nós vamos fazer uma viagem, normalmente é na, nossa, no, na final dessa nossa jornada, dessa nossa atual encarnação e das encarnações passadas. Então, tudo aquilo que nós jogamos na nossa mochilinha lá de bom, vai passar pela parte três E de ruim também, só que de ruim não passa, a mala vai estar grande. Então, por que, que nós temos que evoluir nos reformando interiormente? para que não carreguemos tanta bugiganga nessa nossa malinha, nessa nossa mochila. É... Há uma porta estreita situada no, nosso, no término da nossa jornada evolutiva, porque tudo aquilo que nós vimos fazendo nas nossas sucessivas encarnações, nós passamos pelas portas. As nossas sucessivas encarnações é a porta pelas quais nós temos que passar. Então, todo aprendizado que nós temos nessa atual encarnação, muita coisa nós já não carregamos mais na mala. Veja a facilidade, como ele cita aqui, que Deus não permite que os seus filhos sejam infelizes. Muito pelo contrário, felizes, mas há um esforço a fazer. Aqui, eu vou fazer a referência, então, aos freios do mosteiro de Alcobaça, em Portugal. O cozinheiro, um outro freio, nós temos a ideia de que todos os freios são gordinhos, né? Mas havia uma porta para passar do refeitório para a cozinha, uma porta que não era normal. As portas, normalmente, elas têm 90, 80 centímetros, a do banheiro é 70, e a altura é em torno de 2,15 as portas. Então, dificilmente vai ter alguém tão alto de 2,15. Mas algum gordinho de 32 centímetros não vai passar na porta. Então era uma, for uma forma que o, o, o, o freio da cozinha ele fazia com que os freios fizessem uma cer um certo jejum para manter sempre a boa forma. Mas era uma forma de ilustrar para eles que a passagem pela porta estreita não é só, o, só para o corpo físico. É que durante aquela jornada eles tinham que estar bem mentalmente, moralmente. Nós temos como referência também, na, na Bíblia, quando se fala em tentação, a primeira coisa que vem à cabeça é Adão e Eva. A serpente tentou Eva, deu uma maçã para Eva e Eva deu uma maçã para Adão. Toda aquela história que a maioria de nós já conhece. Mas Adão, ele personifica a humanidade, nós, a humanidade. Porque é uma figura de linguagem, a história de que Adão e Eva foram os que iniciaram a população população do mundo, tiveram dois filhos. E aí, como que ficaria o resto? Mas uh, Adão, então, personifica a humanidade. O fruto, ele simboliza objeto dos desejos. Tudo aquilo que nós somos tentados a fazer, podemos pensar no caso do fruto, a maçã, no caso aí. E a morte, é, ela simboliza... Um, um aviso para as consequências físicas que nós vamos ter se nós violamos as leis de Deus, as leis divinas. E a serpente está com uma, uma atitude de astúcia do qual o homem nem desconfia. Por isso que estamos, muitas vezes, sendo levados a passar e não, não, não conseguir passar pela tentação. Demos o exemplo do celular. É, hoje é uma febre, todo mundo no celular. Há tanta coisa assim, quem trabalha também precisa, mas há tanta coisa assim que precisamos ficar tentados a ver tudo no celular. É, e uma referência que nós vamos fazer também, agora entramos mais no campo das tentações, as tentações de Cristo. É, diz aqui que Jesus foi levado, pelo Espírito de Deus ao deserto durante 40 dias e 40 noites. E foi tentado pelo diabo em três situações. É, diabo provocou Jesus. Agora, sabendo que Jesus, sendo esse ser iluminado, sendo esse ser divino, como que Deus ia colocar Jesus numa fria dessa? né? Então é também uma figura de linguagem para ilustrar, uma forma didática para mostrar como nós temos que passar e resistir às tentações do mundo. Mas é bastante didática a colocação. E diz assim, a primeira tentação, se, o diabo falando para Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pãos. Jesus foi provocado, então, a desistir do seu propósito de jejuar. Aqui nós entramos na tentação da gula. Quantos de nós que temos a, a, a tentação da gula? E muitas vezes passamos, não que exageramos, mas o nosso organismo ele absorve um pouco de tudo aquilo que nós comemos. É? Como é o caso dos freios na porta de 30 centímetros. O que eu comi é o suficiente. Tem uma, uma palestra do Raul Teixeira, e ele conta essa passagem também, mas ele diz que os nutricionistas aconselham a é que nós saiamos da mesa um pouquinho de fome. Né? Não vai encher, porque o resto que nós comemos em demasia, o organismo joga fora. Então, a gula não deixa de ser também uma tentação. Ah, tentação. Quem se lembra do chocolate, eu nem sei se tem ainda, tem chocolate e tentação para vender na Nestlé? Tem? Não deixa de ser uma tentação? Quantos chocolates eu vou comer? Quem que adora doce? Quem que é doçólatra, né? A tentação está ali, o chocolate. Mas, falando agora em regime, jejum, tem uma passagem do nosso querido Francisquinho, né? carinhosamente nós chamamos ele de Francisquinho, em que ele se encontra com os franciscanos num período de jejum, e após alguns dias eh, de jejum e oração São Francisco acorda de madrugada com um dos colegas chorando e ele se aproxima e pergunta para esse amigo, o que está que acontecendo? o amigo cheio de vergonha responde estou com fome não estou aguentando mais o jejum e eu queria comer um pouco São Francisco então, vai até a cozinha prepara um alimento e come junto com o um amigo quebrando o seu jejum para que ele não se sentisse envergonhado, o amigo Frei. Sim, o jejum era muito importante para ele, mas o amigo era muito mais importante. Então, se, não, se nós não soubermos manter o sentido do amor, da união, do respeito ao outro, das ideias e das limitações, não conseguiremos avançar muito na nossa evolução espiritual. E, mal, e o mal ataca exatamente o amor, porque ele sabe que, se tirar o amor, não precisa fazer mais nada. Nós nos destruímos por conta própria. E Francisco termina. Que possamos quebrar o jejum quantas vezes forem necessárias. Sempre juntos. Olha que beleza a passagem de São Francisco. Falando do jejum e aquela história. Ah, eu quebrei o meu jejum. Para ele o amigo era muito mais importante. Não a quebra do jejum. Que jejum eles iriam fazer muito mais vezes. E o jejum também, por que período? E o jejum que nós sabemos não é o jejum de alimento. É o jejum de maus pensamentos, é o jejum da gula, é o jejum da maledicência. Então quando se fala em jejum, esse jejum, não que o jejum de alimentos não seja válido, não seja bom, mas o ser humano não aguenta ficar mais do que cinco dias sem tomar líquido e mais do que sete ou oito sem se alimentar, ele sucumbe. A segunda tentação, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus, os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo, ele pode até se disfarçar de um anjo. Mas vejamos que o próprio diabo aqui, no caso, ele é como aquele que quando nós começamos a discutir, é melhor não entrar no embate da discussão. O diabo aqui, ele tentou levar Jesus para o nível de debate dele as armas que ele conhece. Não que Jesus não saberia lidar com o diabo. Mas aqui, ele não se deixou levar. A terceira... Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostados me adorares. Então Jesus ele foi pressionado e se submeter a Satanás para se tornar poderoso. Ora, nós podemos uh, nos encantar com as coisas do mundo Agora, distanciando-nos dos nossos propósitos espirituais. Fazendo esse tipo de jejum ou fazendo esse, passando por esse tipo de tentação. É, eu já tinha comentado no caso do Satanás sendo versátil, porque Jesus não se deixou levar, não se deixou rebaixar pelo mesmo nível de Satanás. Por isso, ele venceu também as trevas. O que, que nós precisamos, então, para nós Passarmos pelas nossas tentações do mundo. De novo, a, a vida que nós levamos hoje com as famosas fake news. Eu prefiro notícias faltas, falsas. Né? Quantos de nós que muitas vezes nos deixamos levar por uma maledicência? Alguém que falou de alguém que você não gosta. Nos deixamos levar às vezes por dar sequência nessa maledicência. né? mesmo que seja só em pensamento. Então, o que nós temos que fazer para passar por essas tentações, nos melhorarmos nesta vida? Como diz a questão 919 do Livro dos Espíritos também, né? que Kardec faz a pergunta aos Espíritos, o que é preciso se melhorar nessa vida e resistir aos arrebatamentos do mal? E um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, no caso, é Sócrates. Disciplina para que nós vençamos as ambições, o nosso ego. Nós às vezes nem percebemos que nós estamos com o ego lá em cima. Mas com todo aprendizado que nós estamos tendo até hoje, nós estamos passando. Hoje nós somos melhores do que na encarnação passada. Vejamos a condição que nós estamos. O que nós teríamos feito, feito em encarnações passadas? Fé para seguirmos nossos caminhos e confiantes que Jesus nos ampara, que nós temos os nossos anjos e guarda a nos intuir. Né? É dar ouvidos àquilo que nós, né? nas escolas de aprendiz, nós falamos que nós temos eu tico e o teco, aqueles dois coelhinhos, não é... não é coelhinho? Mas vamos dizer, esquilos, obrigado. Dois esquilos, um esquilo fala faça, faça, o outro fala não, deixa para lá. Então nós estamos sempre ali, né? nos deixando levar? Não, hoje nós temos condição de ouvir chamado o esquilinho bom, né? o esquilinho não é malvado. É, o amor que nós temos que ter para com todos nós, uns para com os outros, sermos fraternos naquilo que nós fazemos fraternos muitas vezes conosco mesmo, admitindo os nossos erros, não cometendo erros novamente. né porque não cometendo novamente? Para não cair em tentação. É, e um outro termo usado aqui, que está no Evangelho também. Para nós não cometermos de novo a queda nas tentações, nós podemos orar e vigiar. Está no Evangelho. E o orai e vigiai, eu até pensava que orar e vigiar era eu orar pelos outros e vigiar para que nada me acontecesse dos outros para comigo. Na verdade é o contrário. Orar para que eu não faça nada para o outro. Que eu pense sempre que o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer como se o outro estivesse fazendo para mim. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. É? E o vigiar é também ficar... Sempre pensativo, sempre pensando que eu não posso ofender o outro. Como diz o Chico, né? eu prefiro ser ofendido do que ofender. E se eu for ofendido, ofendido é comigo. Agora, se eu ofender com o outro, é com nós dois. Eu vou depender do outro me perdoar, mas eu posso perdoar. É, o amor que nos lembra, né? orai ora, e vigiai. E a tentação, então, é alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo que depois nós vamos nos arrepender. Para isso, orar e vigiar aqui é o que mais funciona, é o que mais faz com que nós estejamos sempre atentos a tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos é, percebendo que, o que nos ocorre, o que acontece ao nosso lado. É, do livro dos Espíritos, nós temos uma colocação que responde uma coisa que a maioria de nós já ouviu, pelo menos das nossas mães, nossos avós. Quando eu pegava uma faca, uma ferramenta, falava assim, não mexa nisso que o diabo atenta, você vai se machucar. Quem não, já não ouviu isso? Né? Mas o diabo, do livro dos Espíritos, questão 459, Kardec pergunta para os Espíritos, influem os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Olhem a resposta. Muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas do mesmo jeito, se nós estamos orando e vigiando, não vai acontecer. Nós vamos discernir o que é bom para nós e o que não é. O que é bom para que eu não faça para o outro o que não é. Então, obsessor nem sempre ele nos domina como sendo um espírito que quer o nosso mal. Nós temos o livre-arbítrio. É só pensar. Eu não preciso disso. Não, isso não está em mim. Não, não é meu esse pensamento. Orar e vigiar de novo. A tentação de trair, né? como diz nos dez mandamentos, né? não trair, não roubar. Ah, a tentação do álcool, a tentação do sexo. Agora, para que nós consigamos, então, nos melhorar nessa vida, nós temos que pensar em fazer preces. Preces assim que nós estamos nos sentindo bem. Não nos sentindo bem. Fazer uma prece. Onde quer que a gente esteja. Jesus não coloca no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Né? Qual é essa tentação? Tudo, tudo isso que nós relatamos hoje aqui no Evangelho e muito mais. Muito mais. Cada um tem a sua forma de, de, de entender, a sua particularidade em cada assunto. E, uh, para que nós encerremos, eu quero também fazer referência ao último capítulo do Evangelho, que, como eu falei no começo, todos os capítulos se entrelaçam, todos os assuntos, que, quando nós começamos a estudar, nós percebemos que estão todos ali. O último capítulo é uma coletânea de preces espíritas, é o capítulo 28. Então, o item 4 desse, desse capítulo, para resistir a uma tentação. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação de cair no erro. Espíritos benevolentes que me protegeis, desviai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal se eu sucumbir à expiação da minha falta nesta mesma existência e em outra, porque sou livre para escolher o livre-arbítrio. E o outro é o contrário desse e é um agradecimento, uma ação de graças a uma prece alcançada sobre as tentações pelas quais nós passamos. É o item 22. Aquele que resistiu a uma tentação, deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpra-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo de guarda. Meu Deus, agradeço, agradeço de ti o haveres permitido eu sair vitorioso da luta que acabo de se sentar contra o mal. Faze que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste possa a minha submissão aos teus conselhos grandear-me de novo a tua proteção. Então, com essas duas preces citadas do último capítulo do Evangelho, nós encerramos a nossa preleção na noite de hoje. E que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso guardião, o nosso mestre, possa estar sempre nos protegendo, permitindo que nós Tenhamos contato com os nossos anjos de guarda para que nós resistamos mais às sucessivas tentações do mundo. Que assim seja.